Fala galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Everton sou um empreendedor digital e nesse vídeo eu venho trazer mais um dica pra você que é afiliado iniciante ainda não realizar a sua primeira venda como afiliado desde já eu quero pedir para você se inscrever no canal se você não é inscrito ativar as notificações do vídeo, dar um like para você receber as notificações do vídeo sempre que eles forem lançados. o tema desse vídeo é basicamente como vocês podem aproveitar a indecisão das pessoas que estão decisadas a comprar um produto para estar tá vendendo mais como afiliado recentemente eu vi um vídeo sobre isso no canal do Samuel Pereira do serviço de audiência primeiramente vamos entender alguns fatores que os afiliados iniciantes eles não conseguem vender quando vão tentar oferecer um produto a uma pessoa que está interessada e essa pessoa acaba desistindo da compra ou simplesmente não confiou ou ela não gostou do produto não gostou do que da abordagem que ela fez tá então primeiramente a gente tem que entender esses fatores um desses fatores é simplesmente a oferta se a oferta não for boa, você não vai conseguir vender. Não adianta de nada você estar tá abordando algumas pessoas e fazer um tipo de oferta errada, uma oferta que esse tipo de pessoa não vai gostar, porque você não vai vender. Então, o ideal é você, primeiramente, antes de divulgar qualquer link, antes de tentar vender através da internet, é entender o seu público-alvo. Entendendo o seu público-alvo, você vai entender a dor desse cliente, você vai entender as expectativas que ele quer, o que ele espera, é, o que você pode entregar a ele de conteúdo. Então, é importante que você viva isso, é importante que você entenda o seu cliente, conheça a dor dele, para que você possa entregar aquilo que ele esteja esperando. E aí vai ser muito mais fácil você fazer a sua venda como afiliado, você fazer a sua primeira venda. Partimos então do primeiro ponto, que é a oferta. A segunda é o bônus, tá? É, muita gente quando vai divulgar para afiliado elas esquecem que uma recompensa é muito importante para estar tá fechando uma venda principalmente em lançamentos meteóricos ou algum tipo de lançamento de um produto onde o produtor ele quer fazer a venda desse produto e no final da live ou no final do, da estratégia dele ele sempre oferece alguns bônus para estar tá agregando mais valor para essas para essas pessoas então um bônus ela vai acabar atribuindo valor ao produto e vai entrar na cabeça da pessoa, do cliente, que ela vai, não vai estar apenas adquirindo um curso ou um produto. Ela vai estar adquirindo mais do que aquilo que, na verdade, vai sair de graça. Né? O bônus ele é uma, uma atribuição que você dá de graça para as pessoas que estão interessadas no seu produto. Mas não é qualquer tipo de bônus. Você tem que ter muita atenção e cuidado em relação a isso. Porque se você entregar um bônus ruim, um bônus que não tem nada a ver com o seu produto, as pessoas também não vão comprar de você, porque elas sabem que existe outras pessoas que podem oferecer Coisas melhores para ela, então o que você tem que entregar a essa pessoa em relação a bônus? O bônus ele tem que ser uma coisa que vai quebrar as objeções dessas pessoas. O que são objeções? São dúvidas que os clientes têm é, que fazem eles ficarem indecidos na hora de comprar um produto. Então, se você entrega um bônus que vai quebrar a objeção dessa pessoa, a chance de você vender é muito mais fácil, é muito mais rápido. Você está fazendo uma venda dessa forma. E como pode ser feito isso? Você pode entregar bônus através de. De série de vídeos, você pode entregar bônus através de e-books, é, receitas se você trabalha com culinária. Existe uma infinidade de bônus que você pode estar tá criando e atribuindo ao seu produto, a sua oferta. Inclusive, se você quer ter uma grande quantidade de bônus para poder entregar qualquer tipo de nicho, é, eu indico muito que você conheça o curso Rebelião 12 horas, tá? Porque ele tem lá o Arsenal e o Arsenal ele dá é uma série de recompensas para você estar tá atribuindo a seus clientes. Mas o vídeo aqui não é sobre isso. Tá? O terceiro ponto depois da oferta e do bônus é simplesmente uma competição tá como assim competição você me pergunta a competição ela faz aquele aquela pessoa que está indecisa na compra a finalizar a compra a tomar um impulso para estar realizando a compra para estar finalizando a compra tá por exemplo é, você tá falando com a pessoa está se relacionando com ela e fala e aí você vai querer adquirir o curso você tá a fim de entrar para o grupo de mentoria você quer aprender a trabalhar através da internet e essa pessoa vai para você e fala, ah, eu tô com um pouco de dúvida. Eu vou precisar mais sobre o assunto. É, e eu volto a falar com você. Uma estratégia que você pode estar fazendo é a competição. Como isso pode ser feito? Você pode simplesmente chegar na pessoa e falar: Olha, eu fiz essa oferta para você, mas ela tem um número limitado de vagas. Tá? Hoje nós temos apenas 10 vagas para esse determinado produto. E algumas outras pessoas já estão interessadas nesse produto. E até então, tô falando com elas ao mesmo tempo aqui com você. Então, à medida que as pessoas forem fechando. E finalizando a compra, vai estar tá encerrando as vagas e você vai acabar perdendo. Então, isso pode gerar na pessoa um impulso para ela estar tá comprando o seu produto. E aí você pode fazer isso em várias estratégias para estar tá vendendo mais como afiliado. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você não é inscrito, se inscreva aí embaixo, dá like, compartilha esse vídeo para que outras pessoas vejam e tomem para essas dicas para estar tá colocando em prática. E eu vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado. Fui!